Olha, tem uma máxima que eu aprendi na minha vida de estudante, que estudantes desorganizados são mais esquecidos. Estudantes organizados não esquecem. Então, um estudante, para ter sucesso, para vencer aquela montanha de matérias, ele tem que o quê? Planejar. Planejar as matérias que ele vai estudar, durante quanto tempo, organizar tudo isso, anotar, fazer, aferir, conferir, ajustar. Para quê? Para que ele consiga que essa organização faça com que ele avance sempre nos estudos. Então é essencial você entender que, para ter sucesso nos estudos, você precisa de um planejamento, um plano. E o planejamento é a organização, ok? Então pensa nisso, faça o seu planejamento, coloca em prática, se não ficou bom, vá se ajustando até você conseguir chegar no seu modelo perfeito. Um grande abraço e bons estudos, bons sucessos.